Se você acompanha o cenário BR de rap, provavelmente tá sabendo dessa treta do Crawk versus Massaro, que aconteceu esses dias. E se você ainda tá perdido no assunto, pode deixar que eu vou esclarecer para vocês. Recentemente, o Massaro abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e perguntaram para ele qual era a sua maior inspiração. Massaro então respondeu que era o Krauk, Porém, ele disse isso aparentemente de forma sarcástica. Talvez nem tenha sido na maldade, mas ele satirizou isso, falando que o Krauk era maloqueiro de quebrar e esse tipo de coisa Que pra quem também não tá ligado Desde quando o que batalhava na aldeia O pessoal chamava ele de playboy Por ser branco e arrumado para as batalhas Pois bem, porque o que pilhou tanto Com uma brincadeira dessas Isso já vem de um tempo atrás por causa da recaide Certo dia o The Fidel simplesmente Atacou do nada o Krauk, Dizendo que ninguém ia escutar o novo álbum dele Que então Krauk respondeu dizendo que No álbum dele teriam 17 faixas E nenhuma delas seriam falando sobre Pegar a mulher dos outros Que na minha opinião já destruiu e Fidelis. Mas, continuando, todos os membros da RECIDE após isso ficaram zoando o Krauk, principalmente o Derek. Ficou da hora, eu tava ouvindo aqui cara, ficou chave, ficou chave mesmo. Mô, vou mandar guia para ele, carrego, mas eu tô precisando de uma ajuda aqui, você pode vir. No final, essa treta ficou por isso mesmo, até o Masaru reviver o assunto. Não, tá ligado né mano, minha maior referência. Daquele jeito, é aquele cara lá, mano. De quebrado, tá ligado? Original maloqueiro aí. Que todos vocês já devem conhecer também, né? Provavelmente. O Krauk. Um tempo depois desse story, enquanto o Massaro tava fazendo uma live de GTA RP, o Kral que respondeu ele e ele mostrou tudo isso em live. Simplesmente vejam isso: olha o Kral que me enviando mensagem aqui. Aí, ó. Olha o Kral. Fiz logo um history dele viu? Tá zoando o cara que vai vir falar o que? Deixa eu ver o que é lá de novo E aí Massaro? Qual que é a fita viado? Você tá aí, pá, fazendo piadinha aí Com meu nome aí, geral, mandando um bagulho aqui Você já... Ih, caralho, viado e... mas, Através do Exit, sujeito homem aí, pá Você se retratou, me retrato também Cê tá citando meu nome de novo Tá ligado? Qual que é a fita? Eu não tô entendendo você, meu mano. Tá ligado? Não tô entendendo mesmo não. Peraí, que ele manda o outro. É a primeira vez. É ah. a parte do mesmo princípio, mano. De que você tem um seguidor, eu também entendo, e As coisas que a gente fala aí. Pode prejudicar, pode impactar na carreira do outro aí. Não é legal pra nenhuma das partes, tá ligado? Eu não tô entendendo mesmo não. Qual que é as ideias, certo? <risos> Você já, já foi exposto mas daí, da, da época do Todd, lá, Ah! De, do ah! Um Caralho, mano! Pra fazer feat, fita agora. Quer fazer Caralho! Não, que isso? peraí, aí, pera aí! Será que o jogo para aqui se eu falar com ele? Tipo, inatividade? Assim? Não, não, não, não! É para, não? para não, viado! <risos> para não! E aí, cuzão, você é louco, tio, nós tá zoando, não pode nem brincar mais nessa porra a vida, é, a vida é bela, mano, nós temos que saber viver a vida, tá ligado? O bagulho é assim, mano, a quebrada é assim, cuzão Se você quiser encostar aqui, mano, nós te mostra, cara, o bagulho é zoar, mano O bagulho é viver, entendeu, cuzão? Aí, ó, mano, tem que ensinar pro Croca que o bagulho é zoar, mano É, é Croc, que que é isso, Croc, vai eu me zoar. cobrar, mano E aí, Croc, me cobra não, filho Vou ficar com muito medo, viado. Nossa. <risos> Nossa, aí o Croc não é de quebrada não, tio. O Camerai o Croc, que é o, é o J-Bloods, é, peraí, manda mais um áudio. Então, mano, interessante da sua parte aí seria assim, toma então, cuidado aí com as piadinhas, com as brincadeiras, que eu não sou seu parceiro, que você tá brincando comigo, certo? Nunca te trombei, nunca apertei sua mão, você não me conhece, eu não te conheço, certo? <risos> certo? Então, Playboy tá ameaçando, isso. Atenção, tá, porra. Tá é isso? Tá porra. Caralho, craque. Tem que ser sábio com as palavras, viu, Truto? Não tem que ficar soltando palavras ao vento, não, ainda, mas porque você não conhece. Certo? Então é isso. É melhor não vai se trombar uma hora, né, batendo. Oh, Ô, craque, demorou, mano. Nós tá ligado, vagabundo. Nós tá ligado que o bagulho. Não pode soltar palavras ao vento, não, né, meu mano? Mas também a vida é a vida. A gente não leva tudo a ferro e fogo também, meu mano. Entendeu? Mas tem que ser tranquilo, caralho. A vida não é assim, não, mano. Uma guerra por dia, tá ligado? Pelo menos aqui na quebrada, o bagulho é uma guerra. Só que a gente faz umas coisas às vezes pra dar uma descontraída. Porque nossa vida já é muito pesada. A não sei a sua, pai. Não sei, sinceramente. Não sei se sua vida é pesada, tá ligado? Mas nós brinca, tá ligado? Nós brinca porque a vida tem que ser levada desse jeito, cuzão. E se você quiser trocar umas ideias, pai, já falei pra você, cara. Então, talvez lá, cara. E vou falar agora de novo: encosta, Jardim Brasil. Quebrada de responsa. Se você quiser que nós encoste aí, também nós encosta. Sem problema nenhum, parceiro. Fica em paz, mano. Deus abençoe sua vida. Cada vez mais, você é monstro. Entendeu? Leva na brincadeira os bagulho aí, papai. Senão o bagulho acaba acontecendo as ideias erradas aí na sua vida também. Ah, rapaz, dá licença, não pode nem brincar mais que isso é e aí, Croc, é? me ajuda a te ajudar que isso, Croc que isso, Croc, vai pagar de ameaças agora, Croc vocês viram, né? dá uma segurada Dá uma segurada, Krauk Ei, caralho cara. Será que conhece o Jardim Brasil mesmo, esse parça Não aí? Conhece, cara. Será? Não, Não Chama ele aqui passando na vergonha, Passando Cê vergonha vira. em live aí, Krauk Vocês viram, rapaziada E aí, Krauk, qual que é a fita, pai? Pô, bagulho, mano que isso, né? Falou aqui na maior humildade, ô, brincando. Todo mundo que me conhece sabe que não é brinca. Mas se quiser trocar ideia séria, falou até de menor Que isso, mano. Desnecessário. Não pode nem brincar do bagulho, tio. Deixa eu Bluntz, filho. Manda colocar aqui no jogo. E o final disso, rapaziada. Então, o Krauk realmente foi na quebrada do Massaro. eles trocaram uma ideia, os caras se resolveram e aparentemente ficou por isso mesmo. Possivelmente vai até sair um fit entre os dois, não é certeza, mas deu-se entender isso. E por fim, vejo um vídeo de esclarecimento que eles postaram, que por sinal o Massaro parece um pouco intimidado, sei lá. Obrigado essa treta que tá acontecendo aí com o Kralke, certo? Eu vou certo? No Envolvendo meu nome então rapaziada, eu vou passar a visão rápida aqui pra vocês, tá ligado? Rápido, porque não tem muito o que falar também. Tá? Tava fazendo history, respondendo pergunta. Uma pergunta foi feita pra mim que foi a seguinte. Quem é a sua referência na cena? E eu falei, o Krauk, o moleque de quebrado, moleque de quebrada, moleque maloqueiro, o Krauk. Somente. Mandaram isso pro cara. Jogando isso.. Uma, transformando isso como uma afronta a ele tá ligado que deixou o cara bravo tá ligado ele veio até mim falar umas ideias comigo trocar ideia falei mano isso foi uma zoeira isso foi uma coisa uma brincadeira tá ligado e você tá aí levando a mal tá ligado não tem o que dizer sobre e aí o cara veio bravo falando que, que queria trocar ideia pá não sei o que que eu falo tanto da minha quebrada que, que ele queria ver se era isso mesmo e tal, e que ia ficar pesado para mim, tá ligado? Caso isso acontecesse, continuasse assim, ia ficar ruim pro meu lado. Isso tem no áudio, tá ligado? Tem live aí, na minha live que eu tava fazendo live stream lá, tá tudo gravado. Vocês podem ir lá ver lá no minha Twitch, tá lá. Na metade da live, eu tenho aí nos, nos grupos aí, de, de nas páginas de Instagram, tem tudo gravado. Aí vocês podem ver, tá tudo detalhado. E aí, Beleza. Eu falei, mano, demorou então. Já que você falou que quer colar aqui na minha quebrada, ele pediu o um endereço. Pediu o um endereço, eu falei, demorou, eu passei o endereço pra ele, falei, cola aqui, mano, demorou. Na maior educação, na maior calma também, não tem por que, tá ligado? Ficar apavorado, ficar com medo, nem nada, mano, tá ligado? Timei o cara pra trocar ideia normal, ninguém quer brigar nem nada, sair na mão, tá ligado? É só pra trocar ideia e colocar os pingos no i. Só que aí o que? Ele. Em vez dele falar mais alguma coisa, depois que eu falei do endereço, passei o endereço pra ele encostar. Ele mandou o empresário dele me ligar O empresário dele me ligou, tava no meio da live ainda, tá ligado? Já era outra live O empresário dele me ligou, não tinha esse número no meu celular Não sabia de onde ele arrumou esse meu número, tá ligado? E aí começou a falar um bolão pra mim e tal De início ele, já, ele começou a ser mais, mais ignorante assim, tá ligado? Aí eu, dá pra ver, também tá em live, tá salvo lá no Twitch Vocês podem ver também a conversa inteira E aí eu fui educado com ele também porque não entendi que ele tava querendo saber de mim Achou que eu tava fazendo uma afronta Achou que eu tinha raiva deles eu expliquei pra ele que eu não tinha nenhuma raiva Não tinha nada, nada contra, tá ligado? Inclusive o Kroc mesmo tinha falado uns dias atrás Uns meses atrás aí Que, que queria fazer um trampo comigo Que quando me trombasse aquele ideia de progresso, tá ligado? uma outra parada que tinha acontecido aí E aí eu falei, demorou, mano, isso mesmo Comecei a seguir ele também e tal E foi isso e aí o cara disse essa parada aí, me pediu desculpa, o empresário dele, tá ligado? Me pediu desculpa e tal, mas antes tinha falado que ia colar na minha quebrada, que, que onde, onde quer que eu tivesse ele ia conhecer, porque ele conhece todo mundo de todas as quebradas. Eu falei, demorou, mano, demorou, tá na live lá. Eu falei, demorou, é nóis, eu tô me conheço, mano. Se você quiser encostar, trocar ideia, encosta com a Álvaro dos Santos, favela do Mourão, nós troca ideia aqui. Com quem você quiser, mano, só chegar, tá ligado? Na maior tranquilidade, assim, no, no português, claro, correto. Mesmo, tá ligado? É humildade. E aí ele falou: não, tá, não sei o que, eu te convidar para tal projeto. E resumindo, acabou que ele desligou, e aí eu falei assim, mano, eu não certo, né, mano, e, tipo, me mostrei meus parceiros, meus parceiros falaram, não, mas não que isso, você vai sair como errado dessas ideias aí, porque o cara o cara é, é, respondeu você fez uma afronta a você, falando que, que tirou uma onda do lugar que você mora falando que queria ir, ir no lugar que você mora, pra, pra ver se é isso mesmo ou pra ver se é verdade, tanto que você fala de quebrada meio que querendo tirar uma onda, ainda citou ideia de outras ideias, lá de menotode, onde eu não colava com as pessoas que eu colo, eu não tinha no mínimo conhecimento que eu tenho hoje, tá ligado que, que não é muito peirante A quem é, quem é, né Entendeu? E aí Tipo assim, eu tinha outras ideias Outra visão, tá ligado? Diferente da que eu tenho Hoje, e eu colava com outras pessoas E agora É... é... Agora acontece isso aí O cara veio passar essa visão pra mim assim Querendo me trombar Falando que, que não que, Querendo meio que desmereceu Que eu falo de quebrado e tal E etc E não, isso aí não é cabível né família Isso não tem nada a ver Por isso que eu chamei ele pra trocar as ideias mesmo Chamei meus parceiros se eu também Porque meus parceiros é uma família E escreve isso aí que eu tô falando rapaziada Minha família J Bloods, J Bloods é o lugar que eu venho Jardim Brasil Meus, meus parceirão Gão do Bronx Sky Jordan Bielo Uzi Smiley New Tá ligado? Denis, é os parceiros, entendeu? Os parceirão, Anky Boy e, e, e o Ambrose, entendeu? Essa que é a fita, rapaziada Vocês tem que entender essa parada, tá ligado? É minha família, J Bloods Se tiver envolvendo comigo E o mano, tipo, o bagulho era só eu e o Krauk, Tá ligado? Era só eu e o Krauk. Ele podia ter, tipo, falado Não, vamos ficar suave, demorou isso mesmo? E não ter ficado ficar suave, que nem da outra vez, tá ligado? Que ele mesmo falou, não, eu me interpretei errado tá, não sei o que, ficou suave. E ficou por isso mesmo, entendeu? Podia ter ficado assim, mas ele preferiu o que? Passar pro empresário dele, que ao mesmo tempo meus parceiros podiam se envolver também nisso, entendeu? Automaticamente ele tinha o mesmo direito que o empresário dele teve de desenvolver E aí foi essa que foi a parada. Meus, empresários, meu, meu, meus parceiros se envolveu também Nós é de quebrada, nós é os moleque pureza Os moleque da paz, que trampa não quer, não quer desmerecer o de ninguém Não quer passar por cima de ninguém, tá ligado? Sempre caminhando em cima da humildade, tá ligado? Rapaziada, a gente brinca na internet A gente faz uma zoeira, faz, normal Todo mundo brinca na vida, tá ligado? E eu acho justamente que ele devia ter levado na esportiva Também essa parada que aconteceu aí, tá ligado? E disse ele que quer levar pra frente que, que acionou não sei quem Que acionou fulano e ciclano E eu falei, demorou, vamos encostar lá Demorou, nós vai, nós não vai regar não Nós vai junto lá, onde ele quiser trombar Nós falou que vai colar na quebrada Aqui no Rio de Brasil E nós vai estar tá lá esperando ele, demorou? E é isso, se não colar também, rapaziada Vocês já vão entender que a ideia morreu Entendeu? Porque a gente falou que tá esperando A gente está esperando, tá ligado? Pro cara colar, ele okay? Falou que acionou fulano e ciclano não está aguardando para lhe encostar aqui e trocar essas ideias. Caso não queira trocar, ficou por isso mesmo. E é isso, entendeu, rapaziada? Uma boa noite aí para todo mundo. Espero que tenha ficado entendido. Postem aí avisa pra geral, que manda pra geral esse bagulho aí que eu acabei de falar, entendeu? E é isso, família, tamo junto, aguardem os próximos trampos, e é isso. Sabe rapaziada, Krauk, tô aqui no Jardim Brasil, certo? Vem trobar o Maçaro, tamo junto Tomei, rapaziada. Vem trobar o Maçaro e a rapaziada de dele aí, pra gente apaziguar umas ideias que tava rolando na internet, certo? Então, fala aí, meu parceiro. Então, meu parceiro, tô vindo aqui, rapaziada, perante o quê? Perante essas ideias que não foi totalmente esclarecida de que foi uma, uma distração, uma. uma... Uma, uma, um mal entendido, um mal entendido das da duas partes e no que eu expus o Krok na internet, porém falei que ele não viria aqui na quebrada, ele veio aqui, nós trocou as ideias, nós se acertou, e é isso mesmo, rapaziada, tudo do jeito é certo, marcha nos trampos, sem treta, é forte é merda. Boa noite pra geral, mano. O papel é o seguinte, tô vindo aqui dar um parecer aí pra todos os meus fãs aí, todo mundo que me acompanha sobre o ocorrido. É, falei na internet aí outro dia na live, ontem, falei que eu não ia tocar nesse assunto até que fosse resolvido, e já foi resolvido. Então o papel é o seguinte, mano. Na quebrada do Massaro, tá ligado? Lá no Jardim Brasil, Corei lá Pra trocar ideia com ele pessoalmente Mano, olho no olho, longe de internet Tá ligado? Fui lá, troquei ideia com ele, troquei ideia com a rapaziada Da J-Bloods, que é o time dele lá E é isso, mano Colocamos uma, a pedra no chão, a pedra em cima das ideias Já era, tá resolvido O Moleque, foi uma humildade, pediu desculpa Se redimiu aí perante os erros também E é isso, mano, tá resolvido Que treta não leva a nada, o bagulho é fazer música Fazer dinheiro, correr atrás do sonho, tá ligado? que todo dia, mano, todo dia tem um moleque novo aí, lançando som, correndo atrás do sonho dele. Então, se a gente tem o privilégio de estar no nosso sonho, já fazendo bagulho acontecer, a gente tem que valorizar, mano. E usar a mídia que nós temos, mano. A mídia que nós temos aqui, mano, pra coisas boas, tá ligado? Pra lançar os trampos, pra interagir com os fãs. E é isso, não ficar alimentando energia ruim de treta, essas fitas, tá ligado? E é isso, só dando um parecer aqui também, mano, que a galera, eu vejo a galera pesando e falando aqui. Ah, o cara não aguentou brincadeirinha, mano as ideias não foi por causa disso, foi de outras ideias que já veio desde lá de trás, tá ligado? Que já tinha sido conversado e se esticou e pai pai pai e essa brincadeirinha foi só mais um detalhe, tá ligado? Mas é isso, foi resolvido, tamo junto, Massaro, já deixa nessa mensagem aqui, ó, que no dia que você quiser fazer um fit mesmo comigo, nós trocamos ideias da hora, meu mano, vai ser um prazer, demorou? Tamo junto, tá resolvido, é isso. E é isso, rapaziada, o bagulho que eu aprendi desde moleque, mano, aprendi com MB, tá ligado? MB, aprendi com você isso aqui, tá, ó, desde moleque, mano, respeitar pra ser respeitado, mano, eu chego, mano, eu entro e saio de qualquer lugar, mano, qualquer São que... Paulo, mano, qualquer favela e qualquer condomínio de luxo que tiver aqui, mano, eu entro e saio de qualquer lugar porque eu respeito todo mundo, certo? Então é isso, respeitar pra ser respeitado, família, enquanto você estiver com a caminhada limpa, respeitando todo mundo, ninguém pode falar nada de você, ninguém vai poder ser contra você chegado. Então é isso. Respeito para saber chegar e sair de qualquer lugar. Uma coisa que eu queria falar, um desabafo, na real é que, cara, assim, eu sou feio massaro mas, cara, tipo assim, quem me segue no Instagram, quem vê minhas fotos lá no Instagram, tá ligado que eu sou feio, mas massaro mas, pelo menos nesse vídeo. Mano, nossa senhora. E por fim, novamente, o que você achou disso tudo? Realmente era necessário chegar a esse nível ou o que não soube tolerar apenas uma brincadeirinha? Bom, como não foi comigo, eu não tenho moral para dizer, mas é a minha opinião. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vejo vocês uma próxima e falou.